Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Estamos aqui na CCXP, pensei em fazer um vídeo aqui pra vocês e já tô rouco. vocês estão vendo? Por quê? Porque já é o quinto dia que eu tô no evento, certo? Então assim, não tem como, né? Trombando todo mundo. Então vamos tomar esse café aí, vamos trocar ideia. Meu, aqui aconteceu muita coisa diferente e de muitos jeitos diferentes, né? É incrível como cada um tem uma perspectiva diferente do que é a cultura nerd, do que é a cultura pop. E eu ainda fico viajando, assim, por exemplo, umas coisas assim. Por é que as pessoas pegam quatro horas de fila para entrar numa atividade no Mercado Livre, tá ligado? Tem uma atividade ali que é tipo uma esteira. E você vira tipo um produto deslizando na esteira. E você, mano, para ganhar uma camiseta do Mercado Livre, tá ligado? Se você conseguir ser, eu acho que, um produto 100%. Aí, na moral, isso eu não entendo Não, não chegou na minha mente Por que você precisa de uma camiseta do Mercado Livre, tá ligado? E por que você tem que andar no esteira e... Tem gente que vem aqui pra dar uma cotonetada no outro Tem gente que vem pra fazer atividade Que parece mais parque de diversão E tem gente que vem procurar os artistas Vem querer tirar aquela foto da hora, né? Prestigiar os, os escritores, os autores de quadrinhos Que é o Arts Valley, né? Que é o vale dos quadrinhos ali também Aqui também tem os cosplays aí, como vocês sabem. E ontem aconteceu um barato muito louco. Porque eu tava no banheiro. E banheiro masculino, ela tava entrando. E tava entrando duas minas no banheiro também. E o segurança falou, não, moça, não pode entrar, é masculino. E ela falou, não, eu só tô arrumando um visconde de sabugose. Aí eu olhei do lado, tinha um cara vestido de visconde de sabugosa E o nariz dele tava caindo, mano. E as minas estavam colando o nariz dele, tá ligado? E eu fiquei pensando assim... Se o cara sabe como o Monteiro Lobato agora é coligado com o Nazi, né? Mandava carta para os Nazi e tal. Se o cara estava se sentindo bem, tá vestido de visconde, embora é, é uma criação do Monteiro e tal. O Monteiro surgiu a história dele todinha com isso. Ou seja, tudo leva para os temas sérios, né? Mas é que tem umas coisas que realmente é, é engraçado e tem umas coisas que é mais séria. Bom, a gente fez... Já é o quinto dia de espaço da Comic Zone, né? editora que eu tenho aqui junto com o Thiago Ferreira, que tá vendendo muito bem no stand. O Fernando também tá lá com a gente vendendo, o Davi, da Onda Sul. E, mano, eu quero passar aqui nesse vídeo principalmente para agradecer a todos vocês que foram lá. E, assim, o primeiro cara que chegou chorando me assustou. Eu falei, não, meu, você tá chorando, O cara falou, mano, depois da pandemia, consegui ver você pessoalmente, tudo que a gente passou junto, porque você foi um companheiro meu. E eu tô fazendo esse vídeo para isso, para dizer que eu entendo que vocês também foram meus companheiros, sabe? Minhas companheiras, né? E, e que foi muito importante tombar vocês aqui, né? Depois, eu acho que é o espaço, assim, que eu mais é, trombei gente de outros estados, mano. Muita gente do Pará, muita gente do Maranhão, muita gente do Ceará, meu, muita gente de Fortaleza, muita gente da Bahia. Cara, todos os estados norte e nordeste estão aqui. Gente de Santa Catarina também, né? Mato Grosso do Sul de outros estados. Então, assim, Cada pessoa que me trombava e falava, Ferreira, eu posso te dar um abraço? E que perguntava, você tá escapando? Aí eu sabia automaticamente que tava vendo o canal, né? Falei, pô, esse cara tá vendo o canal. Então assim, eu tô gravando aqui num lugar VIP, né? É, que tem alguns ingressos, alguns crachás que são pra quem vai dar autógrafo. Então como eu tô dando autógrafo todos esses dias, e atender um de vocês, assim, um a um é muito importante. É, Ouvir as histórias de vocês também né? É, o impacto que o meu trabalho tem na vida de vocês o impacto do que a gente falou Então muita gente que virou voto Muita gente que fez a família virar voto através dos vídeos aqui do canal E eu falei, meu, eu tenho que fazer um vídeo de lado dentro dessa CSP para agradecer É impossível fazer o vídeo lá, lá embaixo É impo impossível, pessoal, de verdade A barulheira que tá lá E eu acho que isso é um defeito do, né, do que tá acontecendo, tá parecendo muito parque de diversão, e aí fica barulheira, os expositores aumentando o som no último volume, fazendo karaokê, fazendo dança. Eu entendo que tem que ter um lugar de entretenimento e tal, mas <coughs> para quem tem espaço cultural como o que a gente tem, fica difícil. Vocês vêem que a voz da gente vai indo embora, mano, entendeu? Então tem gente aqui que no primeiro dia, no Arts Valley, perdeu a voz. Não tinha mais voz para trabalhar. Porque não conseguia dar pitch do quadrinho. Não conseguia mostrar o trabalho. Então, isso é, é, é muito ruim. Né? Agora, tem sido um prazer incrível, assim, é, encontrar vocês, como eu falei. Acho que a parte mais da hora é isso. É receber os abraços, o pessoal contando as histórias. Eu não, não... sei lá, a gente não tem ideia, né? Só pelos comentários ou só pelas... A gente não tem ideia que... Só no real mesmo, ali, na pessoa parando a gente conversando, que a gente tem ideia real do impacto que, que os vídeos fazem e o trabalho da gente faz na vida de vocês, então, muito obrigado fortalece deixa a gente mais animado para continuar escrevendo para continuar agindo em prol da quebrada para continuar fazendo as ações sociais porque não é fácil não é fácil, tem gente também que não conhece a caminhada da gente que trata a gente, sabe que o tem ah, o cara da favela tá aí e tá? tal e você fala, mano, eu sou o cara da favela tem um cara que falou até um no estande ali, ah, mano, eu vim da bosta, que nem você. E eu falei pra ele, irmão, você tá me confundindo. Eu não sou mosca. Eu não vim da bosta. Entendeu? Eu não sou mosca. Aí o cara não desculpa, mano, tá? Então tem uns caras com as expressões que é, que é foda. Mas isso não é fã do trabalho 100%, né? Vocês sabem que isso não é, não é fã 100% do trabalho. Então, pra mim é muito importante vocês estarem... É, vindo aqui na barraca da Comic Zone, estarem... É, Falando essas histórias para mim aqui. Hoje é o último dia, né? Então, passando essa maratona aqui. É, o quadrinho, o Demônio, né? De Frankfurt, o livro, ele esgotou nos três dias. Então, eu fiquei aqui na quinta, sexta e sábado, esgotou. Hoje a gente abasteceu de novo para estar aqui. Lá embaixo tá um fuzuê já, já soltaram os portões, o pessoal já entrou, fez aquela contagem regressiva. Tem também algumas pessoas que ficam comentando Ah, é um evento que é caro, é só pra quem tem dinheiro Cara, depende, mano Depende da sua prioridade também Entendeu? Tem gente que comprou barraca aqui, dividiu com três Então dividiu três espaços na barraca Acabou pagando mil e pouco cada espaço Entendeu? Tem gente que juntou dinheiro o ano todo pra vir Pagou 400 pau no ingresso, 500 Mas juntou o ano todo pra vir Deixou de ir no outro rolê Deixou de beber, deixou de comprar uma roupa Entendeu? Então depende da sua prioridade, mano Barato nenhum evento no Brasil é barato. Você vai ver um show de rock aí, mas é mais caro do que o dos Estados Unidos. Entendeu? Então eu também não acho barato. Mas eu acho que vai dar a sua prioridade. Eu, há quatro anos atrás, eu juntei dinheiro para poder comprar o um meu ingresso e o da minha esposa, da Elaine. E hoje eu estou podendo voltar aqui, ter comprado um espaço para trabalhar e ter convidado um monte de amigo meu. Entendeu? Eu trouxe pessoal que trabalha comigo, eu trouxe pessoal da Onda Sul para vir. O Davi hoje vai estar aqui com a família dele inteira. Então, assim, a gente poder convidar essas pessoas é o maior pagamento que a gente teve, entendeu? Então, eu consegui trazer mais gente, consegui trazer minha família, consegui trazer amigos, comprei o um ingresso num lote inicial para dar para essas pessoas, entendeu? Convidei a Cátia, o Ronaldo, o Maurício, convidei o Denis, convidei um monte de gente que trabalha comigo, mano, e que são amigos também, e consegui um ingresso mais barato porque eu comprei no começo do ano também, entendeu? Então, e além agora da barraca que possibilitou eu ter quatro ingressos VIPs, né? E aí eu também distribuí esses ingressos. Então, tem jeitos de você vir para o evento e se manter digno, né? Isso depende do que, da prioridade que a gente tem, tá bom? Mas esse vídeo é mesmo para isso, é para agradecer, assim, vocês, mano, por ter me procurado aqui. Teve muita gente que me parou e falou, eu vim no evento para te trombar, mano. tô realizando o meu sonho de te trombar e tirar uma foto, tá ligado? E todos os caras que me trombavam, as mina, já vem com a frase do canal, né? E aí, tá escapando? Aí eu já sei que é do canal também. Ou seja, eu tô muito feliz, porque depois desse inferno todo político que a gente passou, depois desses dois anos de pandemia, a gente tá se encontrando aqui, mano. Num lugar de festa, num lugar de celebração, num lugar de cultura também, beleza? Então a todos vocês que me trombaram, muito obrigado. Publiquem as fotos aí, me marquem, porque eu também tô publicando as fotos no Instagram e tô marcando vocês, tá bom, pessoal? Foi muito importante ter trombado vocês aqui. Eu tô muito feliz de fazer os eventos ter colado com o Lourenço mutarelli na minha barraca, ter colado com o Danilo Beirute aqui na, na, na nossa barraca de, de, da editora, né? ter trombado os outros editores, os outros artistas que a gente trombou, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, né? mas porra, agradeço demais a todos vocês. E é isso, acho que o, o ano encerra com chave de ouro depois desse evento aqui da Comic Zone. É, a gente também trouxe os bonecos da porco Colocamos no stand ali, então a Dana, minha filha, né, a Elaine, minha esposa, ajudaram a gente a vender os porco-ovelha lá. Muita gente veio procurar é, o boneco meu, que acabaram fazendo o boneco meu jumbo, grandão. Então a todos que compraram o boneco também, compraram o pin que fizeram o meu também, muito obrigado, tá bom? E 2023 vai ser pesado, porque nós vamos continuar tumultuando muito, fazendo muita coisa boa, principalmente em prol dos nossos para nossa história não ser invisibilizada. A meta é tumultuar Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí, tá bom? Fiz isso porque vocês pediram. Ó, aqui atrás, olha lá o tamanho da coisa. É isso, um salve.